sou Maria do blog Lava Maria e hoje vou fazer uma coisa que vocês pediram imenso, imitar fotos tumblr, que é uma coisa que vocês adoram. Eu vou-vos mostrar como imitar certos tipos de fotos e inspirarem-se nelas para tirar as vossas próprias fotos e também como editar as fotos. Que eu acho que é bastante interessante, assim vocês sabem como editar vários tipos de fotos e é isso, se vocês estiverem interessados, é só continuar a assistir e espero que gostem. Esta primeira foto que nós vamos precisar é de nos deitar na cama. E ela estava a usar uma t-shirt branca e as almofadas também eram bastante brancas, claras. E eu depois vou clarear na edição as almofadas, porque eu não tenho agora umas brancas. E depois é só uh, colocar os braços assim. Espera, isto é difícil acho que é algo assim e colocar a cabeça um bocadinho mais encostada Para esta foto eu usei o filtro A3 no máximo, no mais 12 Depois nas definições coloquei menos 5 de exposição no contraste coloquei mais 2 e estas duas definições vai depender de se vocês têm muita luz ou pouca luz na vossa foto, foto. Na saturação coloquei menos um. Na temperatura coloquei mais um para colocar um tom mais alaranjado. No tint coloquei menos um para dar um tom mais esfriado e foi basicamente isso que eu fiz. Para branquear partes da minha foto eu abri a minha foto finalizada no airbrush e cliquei no Whiten e comecei a retirar cor no top e na almofada e basta isto para a foto ficar bem parecida com a foto original para esta foto eu não fiz grande coisa acho que a edição não tem assim muito para se fazer porque se eu não coloquei nenhum filtro a única coisa que eu fiz foi aumentar o contraste no mais dois e colocar Highlight Save de mais 4 porque eu sou bastante branca e ela tem um, um ar mais bronzeado que eu não tenho. Então tentei colocar um bocadinho menos pálida. E para ajudar isso também coloquei mais 2 de temperatura. E foi só isso que eu fiz no Vesco cam No Airbrush eu fui a Whiten e retirei a cor do fundo para ficar branco como na foto original. E mudei um bocadinho a minha tonalidade de pele no Skin Tone. eu tentei recriar ao máximo, estou a usar um top parecido, estou a usar também uma coroa de flores e temos de ter também este acessório que é uma máquina fotográfica e vocês só precisam de uma parede branca e a foto fica super simples mas super bonita e esta é a foto original e esta é a foto final e estas foram as definições que eu usei no Facebook cam se vocês quiserem fazer igual para fazerem esta foto vocês já precisam de ir para a esquina da vossa cama e de preferência num quarto que tenha atrás de vocês duas janelas bastante grandes. A posição da câmera também é muito simples, vocês têm que pôr um bocadinho à frente, um bocadinho acima e inclinado um bocadinho para baixo para, se, para aparecer mais esta parte de baixo da cama e é bastante simples. Esta é a foto original e esta é a minha foto e esta foi a edição que eu lhe dei. Ok, vamos para a próxima. Para essa última foto de inspiração, a única coisa que vocês precisam de fazer é olhar diretamente para a câmera e usar o flash do vosso telemóvel ou da câmera que vocês estiverem a usar. Esse flash vai-vos dar uma luz perfeita na vossa cara, que é o que nós vemos na nossa foto de inspiração. Se vocês quiserem usar maquilhagem, vai ficar fantástica porque é uma foto a preto e branco e eu não usei, por isso eu depois coloquei um bocadinho de maquilhagem na aplicação Makeup Plus e se vocês também não quiserem usar maquilhagem podem sempre adicionar depois lá. Quanto ao Vestfocam estas são as configurações que eu coloquei para ter este tipo de edição por isso se vocês quiserem tirar uma foto parecida e editar a foto desta forma é só seguir estes passos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham gostado de todas as fotos que eu criei para vocês e de todas as edições. Eu também fiz um com o Tumblr Paddy por isso, se vocês quiserem ver, não se esqueçam de clicar aqui. Não se esqueçam de subscrever também e deixar like. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos nos no próximo vídeo.